Só de sandálias ele andou, mas não incharam os seus pés Água da pedra derramou pra a luz E ao invés de se fartarem não, reconheceram não Cegos não notaram Jamais tal como as tábuas, ele foi, plena expressão de toda a lei Sobre ele nuvem repousou Diante da voz do Pai que veio E qual serpente de bronze se levantou Para livrá-los do mal que os envenenou Sobre o um madeiro se ergueu cura A Terra que Ele prometeu Assim como os israelitas peregrinaram pelo deserto Na saída da escravidão do Egito Até a Terra Prometida O Messias veio à Terra e peregrinou sobre esse deserto Ele tabernaculou em corpo humano Abriu mão da sua glória e veio e se fez ser humano para andar como a gente, viver como nós vivemos. Assim como água saiu da pedra, água fluiu do seu próprio interior. Assim como o pão desceu do céu lá no deserto. Esse Messias, Yeshua, é o próprio pão do Pai, o próprio pão do céu, que desceu e dá vida para todo aquele que o comer. Quem tem fome, quem tem sede, vá até Yeshua para comer e para beber. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele é o Messias que haveria de vir e voltará pela segunda vez.